Olá, tudo bem? Um dos grandes desafios de todo negociador é descobrir os caminhos que possam conduzir para um acordo saudável. Quando não sabemos fazer isso, nos posicionamos de uma forma impositiva. E é assim que iniciamos um impasse de negociação. O caminho do meio é sempre melhor. Um dos grandes ensinamentos do Tao Te Ching diz o seguinte... A afeição extrema significa um grande desgaste e as posses abundantes, grandes perdas. Se você perceber quando tiver o suficiente, não entrará em desgraça. Se souber quando parar, não estará em perigo. Dessa forma, é possível viver muito tempo. O chamado caminho do meio é um dos pilares do budismo. A busca pela felicidade e a ausência de problemas estão em saber encontrar o ponto equidistante entre o fácil e difícil, o superficial e o profundo, o prazer e a dor. Quem busca extremos corre o risco de passar da virtude à maldade, como adverte Nietzsche, já que as paixões costumam levar às ações desmedidas. Encontrar equilíbrio no momento de agir não significa ter medo nem falta de iniciativa, mas alcançar um horizonte suficientemente amplo para entender que a verdade, e o que é ainda mais importante, a conveniência, nunca será encontrada nas posturas radicais. E geralmente quando estamos negociando assumimos posições extremadas. Deixa eu te explicar como um exemplo. Imagina as peças de um jogo de xadrez. Cada peça está posicionada de uma forma para o combate contra o adversário. Esta posição de negociação vai fazer com que o outro lado nos perceba como um adversário. E é assim que se constrói o jogo do ganha-perte. Para que haja um acordo, é necessário que uma das partes ceda. Para se construir o jogo do ganha-ganha, é necessário descobrirmos o caminho do meio. E o caminho do meio é aquele que se desconstrói as posições extremadas. Em física, quando existem dois vetores com sentidos opostos, o maior vetor se sobressairá sobre o menor vetor. Mas e se os dois vetores tiverem o mesmo tamanho? Percebeu que ainda não haverá entendimento? Geralmente quando isto ocorre, as partes tentam dividir o bolo de forma igualitária. Imagine um bolo sendo dividido ao meio, esse é um tipo de negociação em que ambas as partes exigem e cedem até acharem que o justo seria dividir o bolo ao meio. Isto ainda não é o caminho do meio. O caminho do meio é aquele que as duas partes interagem de forma que o bolo seja repartido de forma igualitária assim, mas não com a linha reta no meio do bolo. Imagine o símbolo do yin e do yang. Se você perceber as duas partes, elas ficam com as mesmas partes. No entanto, você observa que há uma interação entre as áreas, dando assim um movimento à figura estática do círculo dividido ao meio. Em negociação, sempre que vamos com o intuito de exigir e ceder, entendemos que o ganho de um é a perda do outro. Ou seja, estamos apenas querendo olhar qual fatia do bolo que queremos. Isto se chama negociação distributiva. E é assim que nos manifestamos, entendendo que estamos no caminho do meio. Ou seja, se dividimos o bolo pelo meio, estaremos sendo justos. Isto é apenas um truque de matemática. Quer saber como? Imagine que eu tenho uma margem de trabalho, que eu posso fechar um acordo com você entre 800 e mil reais. Se eu iniciar a minha oferta por mil reais e você me fizer uma contraproposta de 700 reais, que contra oferta eu faria em seguida? Mil reais mais R$ 700 reais dão R$ 1.700, reais. dividido por 2, dão R$ 850. Reais. Então, se eu fizer a contra oferta de R$ 850, reais, ficaria bom para você? Pense, eu dividi o bolo com você, ganhamos os dois? Este truque ocorre com muita frequência nas negociações, mas isso não é o caminho do meio e nem é um ganha-ganha. O ganha-ganha ocorrerá quando o bolo aumentar de tamanho. Isso se chama negociação integrativa. Matéria para outro vídeo. Eu finalizo esse vídeo com uma frase de Aristóteles. A virtude consiste em encontrar o meio termo entre dois extremos. Quer saber como buscar o caminho do meio com pessoas? Aprenda a negociar. Te vejo no próximo vídeo. Hi.